Eu aprendi muito cedo na minha carreira que as pessoas, qualquer um tem algo para oferecer. Só precisa criar as condições que as pessoas podem poderem, poderem se expressar. Chegar num lugar, poder olhar nos olhos das pessoas, assim, fazer essa conexão e às vezes perceber que a conexão não está lá, que as pessoas estão incomodadas, incomodadas com você e, e tudo bem também, mas como você respira para que isso, você consegue abrir espaço para talvez essa conexão acontece em algum momento, né? Então, no Dragon Dream a gente usa o cerco dos sonhos, no, na investigação apreciativa usa experiências vividas que deram certos para reconectar com algo que foi muito bom na nossa vida e, e, e sentindo isso, pensar como a gente consegue recriar isso. E às vezes é é, é difícil achar que esse algo em é um incomum, então é importante, né? cada grupo é diferente, cada grupo tem é, realidades diferentes mas trabalhar com o grupo para a gente chegar num ponto em comum para que a gente consiga fazer um processo onde cada um tra pode trazer seu sonho para aquilo até a gente chega num ponto que o, o grupo sente que, que, que criou algo em comum onde que todos se sentem parte daquilo